Olá, o meu nome é Bárbara Lemos, sou de Portugal, de Coimbra. Estou uh, aqui com a minha filha, a Frederica, que tem 9 anos. Uh, a Frederica nasceu com o síndrome de Marcos com uma pitose palpebral. Uh, Apesar de já ter feito uma cirurgia, não correu muito bem. E então estamos aqui com o Dr. Medell para tentar resolver esta situação, não é? Sim. Sim. Uh, nós conhecemos o Dr. Medell através de uns amigos, uns amigos que o conheciam. E depois, através do Dr. Medel fomos encaminhados para a associação. E estamos muito agradecidos, tem sido fantásticos, tem feito um trabalho a ajudar-nos muito bom. E cá estamos. Mais logo é a cirurgia. E estamos ansiosas? Sim? Estamos com força? E... Depois estamos em seu resultado é? Tchau Tchau